a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Futebol e Política Minha Vida como Corintiano. Este programa é uma iniciativa da comunidade de coletivos corintianos progressistas ou CCCP, que são Coletivo Democracia Corintiana, Movimento Toda Poderosa Corintiana, Corintianos de Esquerda, Coringão Antifa, e a Comunidade Barbearia Batalha. Quero agradecer aos companheiros professor Geraldo Carvalho, da cidade de Santos, o jornalista Walter Falchetta, a advogada Desire Rodrigues e o professor José Luiz Teixeira, que nos ajudaram a realizar esta entrevista. Também quero agradecer a todas as comunidades, apoiadores, canais e parceiros que estão retransmitindo este programa e fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas. Eu sou Ana Nalu Tomé, cofundadora do Movimento Toda Poderosa Corintiana e também conselheira do Corinthians, e agora vou apresentar o meu amigo Carlos Ogeda. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ana Lu, tudo bem com você? Boa noite a todos tudo. e a todas. Boa noite, meus companheiros, minhas companheiras, meus camaradas, minhas camaradas, todos vocês que estão aqui acompanhando essa, esse bate-papo. A gente vai chamar de entrevista com uma pessoa que eu não sei, Ana Lu, acho que não tem nem roupa para entrevistar essa pessoa que virá aqui conversar com a gente. Mas você está de Corinthians, não está hoje? Não, estou, de, estou de Coletivo Democracia Corintiana. É isso aí. Ogeda, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você. Carlos, Carlos Oreda, me chamo Oreda, com a rota. Sou, sou corintiano de nascença, sou brasileiro, sou sócio-fundador do coletivo Democracia Corintiana e conselheiro trienal do esporte Club clube, do glorioso Esporte Club Clube Corinthians Paulista e filiado ao não menos glorioso Partido dos Trabalhadores. Pois é, e por falar em Partido dos Trabalhadores, para nossa estreia, a gente convidou um corintiano cearense da cidade de Quixeramobim. Ele foi ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado federal pelo Estado de São Paulo, nada mais, nada menos do que José Genuíno. José Genuíno, boa noite. E antes de começar, eu quero saber como é que é um corintiano cearense aí de Quixeramobim. Bem, Analu, Carlos Oqueda, é uma satisfação e uma emoção, porque o Corinthians faz parte da minha vida, o Corinthians entrou na minha vida. Não fui eu que entrei na vida, foi o Corinthians que entrou. E tem muito a ver com a história da cidade de São Paulo. São Sim. Paulo, para mim, era uma mistura da Meca para um jovem que sai do interior do Ceará, camponês, mas ao mesmo tempo conhece São Paulo pela política. E a minha vida em São Paulo tem duas fases. Tem a fase de clandestinidade, que foi em 69 e 70, e tem a fase, quando eu saí da prisão, em 77, que eu vim morar definitivamente em São Paulo. Então, o Corinthians atravessou e tem episódios dessa minha relação com o Corinthians que eu vou expor para vocês. Então, sabe por que a pergunta? Porque, segundo o Reda, a maior parte dos cearenses em São Paulo torcem para o Palmeiras. Hum. Sabia você... disso, Genuíno? Sabia disso, Genuíno? Cearenses não. não é, destino, não é destino de geral, torcem para o Corinthians, mas cearenses em particular... Eu não sabia. O problema, a minha relação com o Corinthians é uma relação é, muito forte e emocional. Primeiro porque o Corinthians me deu o segundo alvará de soltura, foi a torcida do Corinthians. Eu tive um alvará de soltura quando saí da prisão em 77, depois de cinco anos na cadeia, na época da ditadura. E eu conquistei o segundo alvará dado pela torcida do Corinthians. E é interessante essa história, porque quando eu era preso político nas cadeias de São Paulo, é, eu ouvia muito falar no Corinthians, porque era a época do Santos e Corinthians, Aí era Pelé, e o Santos batia muito no Corinthians. E quando tinha jogo do Corinthians e Santos, a gente ficava na detenção e aqueles alto-falantes dos pavilhões transmitiam jogos, não era televisão, porque não tinha. E a gente às vezes queria acompanhar, mas era uma gritaria muito grande, às vezes queria, às vezes queria estudar não dava e eu ouvi essa história de Corinthians mas eu não era corintiano né? eu eu eu ouvi a fama do Corinthians Sim. quando eu saí da prisão em 77 eu fui ser professor de cursinho no colégio equipe exatamente quando eu dava aula depois de dois anos na mata e cinco anos na cadeia, sete anos fora da cidade às vezes quando eu ia atravessar a rua eu tinha um momento de paralisia, eu parava. Um minuto, um segundo, parava. Era o reflexo da minha vida na selva, quando eu estava na guerrilha e na cadeia durante cinco anos. E um amigo meu falou, olha, o médico disse, rapaz, você tem que entrar no meio de uma multidão. E sai na hora, mas não pode ter polícia no meio. Aí ele disse, vai ter um jogo Corinthians e Ponte Preta, porque você não vai lá, vai te fazer bem. Vai lá. Aí, naquele dia do jogo Corinthians e Ponte Preto, depois de... Ir, o Corinthians ia completar 23 anos que não era campeão do campeonato paulista, né? E o Corinthians e Ponte Preto no segundo jogo no Morumbi. E eu fui. Eu chego no estádio Morumbi seis horas da tarde, encontro aquela massa corintiana que não perguntava meu nome, nem eu perguntava o nome de, de ninguém, que era o que eu queria, e me abraçando, e eu abraçando todo mundo aí, eu disse que coisa fantástica. A última manifestação grande que eu tinha vivido foi a de 68, na, contra a ditadura. E eu estava ali na manifestação. Aí eu comecei a, a me energizar. Quando começou o jogo, eu fui exatamente para o lado da, da Gaviões da Fiel. Quando começou o jogo, eu parecia que estava entrando numa órbita. Eu voava no estádio. Eu não, meu negócio era estar com aquele povo. E eu me sentia liberto, porque. Porque eu precisava de estar em contato com gente Gente que não perguntava meu nome Nem eu perguntava o nome de ninguém Mas eu abraçava, gritava Sim, né? Então pronto, aí eu virei Naquela noite eu fui Batizado pelo Corinthians e recebi O Alvará de Sultura Aonde <risos> eu via Corinthians, eu ficava junto Eu saí do Morumbi é, Carlos e Analu Eu não deixava Eu pegava onde eu não tinha carro Entrava nos ônibus corintianos, ficava na Paulista eu morava num quartinho lá no Jabaquara, fiquei a noite inteira na rua, por quê? Porque aquela força da massa corintiana me acolheu, sem eu saber e nem eles. E ali foi o alvará de soltura que eu me libertei daquele, daquela espécie de trauma que eu tinha de andar nas ruas de São Paulo. E, e, eu, e eu me encontro com a cidade de São Paulo, agora com um nome legal, agora dando aula, carteira assinada, morando na cidade com endereço, e eu exatamente me filiei à torcida do Corinthians, por essa situação. Essa situação de uma, de uma terapia coletiva no estado do Morumbi com a torcida do Corinthians. E aí eu fui... Ah, Deus a... Deus e eu fui Tô aprofundando linda, é tanto que no, no, no, em determinados momentos quando o Corinthians quando eu via a torcida do Corinthians eu me emocionava ficava arrepiado porque eu me lembrava do jogo eu não era eu, antes do jogo eu não era Corinthians eu ouvia falar do Corinthians eu era meio simpático ao Ceará lá no Ceará mas também não era torcedor eu não tinha essa relação com o futebol o Corinthians me deu me ligou com a cidade de São Paulo me ligou com o futebol e, eu, eu, e também me curou de uma espécie de fantasma que eu tinha de não andar sozinho. Por exemplo, atravessar uma rua sozinho, eu temia de... Ah, essa, a polícia, prisão, etc. E naquele dia à noite, foi uma fantasia, preto e branco, que eu me identifiquei com aquela torcida corintiana. Foi uma coisa muito forte, eu fiquei muito emocionado. Eu até disse: eu não, eu não via jogo. O gol do Basílio eu não vi direito. E o negócio viu. era estar junto com aquela turma abraçando. Eu não deixava de abraçar o pessoal. Por quê? Porque a clandestinidade você não pode dizer teu nome. A clandestinidade você tem medo de ser preso. A clandestinidade você sempre fica com medo de alguém perguntar por você. E eu estava no meio de uma massa de mais de 100 mil pessoas que ninguém perguntava meu nome. Eu não precisava perguntar o nome de ninguém. Eu estava em casa. Aí eu fui acolhido pela torcida do Corinthians, depois de sete anos que eu estava isolado da uma grande cidade. E essa grande cidade, que é São Paulo, me possibilitou eu fazer uma ligação entre o período da clandestinidade, que eu fiquei aqui em 69 e 70, com o período que eu fui viver legalmente, a partir de 77. Aí eu era professor de cursinho, aí eu, eu assistia vários jogos do Corinthians, quando tinha jogo do Corinthians, eu ia, a maioria dos jogos era no Fazendinha e no Morumbi, eu ia sempre, ir no Pacaembu, né? É, uma vez eu fui assistir, eu assisti um jogo memorável do Corinthians, aquele campeonato do Corinthians que ele ganhou o título mundial lá no, no, no, no Maracanã. E eu é, falei com o Eurico, Eurico, Miranda, dia, que era de, Eurico, Eurico eu... Miranda, que era deputado federal, eu... de, eu disse, Eurico, me, me vende ingresso para ir ver o jogo do Corinthians. Aí ele disse: só se eu arranjo os ingressos, mas lá, no lado da torcida do Vasco. Aí eu fui, com a, as camisetas do Corinthians, com tudo. Aí, quando terminou o jogo, eu botei aquelas camisas. Aí eu fui pegar Marajoso. o táxi. Fui pegar o táxi, o cara do táxi rapaz, é bom você tirar essa camisa, porque os flamenguistas <risos> são Corinthians eu sou, Corinthians, eu sou contra o Corinthians. Tira essa camisa. Mas era uma loucura, aquela cidade, o Rio de Janeiro. Depois eu assisti aqueles vários jogos aqui em São Paulo vários, vários inclusive, com a minha filha, a Miruna. E a gente tinha essa relação muito... As duas vezes que o Corinthians ganhou o campeonato, uma vez contra o São Paulo, outra vez contra o Palmeiras, aquelas pedaladas do Wilson, do, do, do... Robinho. Hã? O Robinho? Não, ah, do... as pedaladas do Robinho e aquela... E aquela, aquela aquele chapéu ah. do... sim, sim. sim. Do baiano lá. E o Edilson. Edilson, eu estava lá do estádio. Então eu ia. Uma vez eu estava lá no Corinthians, eu ia muito o jogo. Aí eu estava lá numa, na entrada do Corinthians, eh, com a turma, e aí, rapaz, pe pegaram meu celular. Eu comecei a gritar: Ai, meu celular, meu celular. Aí o um Corinthiano gritou: Deputado! Você está distribuindo renda, não vai mais achar o celular. <risos> eu, eu, fui, eu desfilei duas vezes pela Gaviões da Fiel. Na, aqui na, no São duas vezes eu desci pela Gaviões. Quando eu fui candidato a governador, eu fui um único candidato que entrou na sede da Gaviões da Fiel. Então, eu, eu criei uma relação muito forte com o Corinthians, muito forte mesmo. Eu sou, eu sou sócio do Corinthians, né? Virei sócio do Corinthians, acompanho muito, né? E, enfim. Porque apareceu um fenômeno social e político do Corinthians. Um fenômeno que me colocou naquela multidão. E aquela multidão, para mim, foi... Eu tomei um porre de gente. Não foi um porre de álcool, foi um porre de gente. Eu estava embriagado a andar nas ruas, a andar na Paulista, segurando o corintiano com a bandeira. Era, uma... Era um estado de graça. Então, minha meu minha descoberta do Corinthians, foi uma mistura de São Paulo, de política, de esporte e de alvará de soltura, que foi dessa maneira que eu fui, que eu virei corintiano em 77, naquele famo... famoso campeonato que o Corinthians derrotou a Ponte Preta. Então, Olha, que história. Deixa... <risos> é que história! Que história! Estou aqui apaixonado por essa história. Eu ia te fazer duas perguntas que eu acho que não cabe mais, porque você deve concordar, então, tudo que você falou, com o nosso meu, meu ídolo maior no esporte, que é o doutor Sócrates, que ele disse que o Corinthians é um estado de espírito, né? Eu, eu conheci muito o Sócrates. Então, eu ia te perguntar qual é o teu maior ídolo no, no Timão e qual é o teu jogo inesquecível, mas você vai responder, eu acho. Olha, inesquecível para mim foi três, né? Agora, o maior ídolo para mim era o Sócrates. Eu participei junto com o Sócrates da campanha das diretas, quando eu era deputado federal. Eu tive contato com ele, inclusive eu contei muitas histórias do esporte. Eu contava para ele uma história, Carlos e Ana Lu, da, da década de 70. Na década de 70, eu vivia clandestino em São Paulo. E a seleção brasileira, do México, era o Brasil a meu deixo, etc. E aquela seleção empolgava, né? E a gente assistia o jogo nas vitrines das lojas que vendia televisão. Porque a gente, não, a gente morava em pensão e assistia o jogo na rua. E tinha um companheiro nosso que está, foi assassinado pela ditadura, ele brincava conosco. Era duro, porque a gente via a propaganda ditadura com a seleção. Aí ele brincava conosco. Ele dizia, companheiros quando o Pelé pega a bola, deixa eu cometer um desvio ideológico. Ninguém resiste o Pelé com a bola. Eu, aí ele dizia, quando o Pelé pega a bola, eu vou fazer um desvio ideológico, porque não tem quem segure. Aí eu assisti alguns jogos, na, por exemplo, aquele jogo contra o Uruguai, aquele jogo contra o Peru. Né? O jogo final contra a Itália eu assisti na casa da minha atual companheira Rioco, com quem eu conhecia naquela época. Então, eu contei muito essas histórias para o Sócrates. Quando ele surgiu, né, eu acompanhava muito a história dele. Depois eu conheci muito o Raí, porque o Morumbi fica perto aqui do Butantã e eu ia às vezes assistir o jogo lá. E eu conheci o Raí. Né? A gente conversava, conversava muito. Depois eu com o Sócrates, na campanha das diretas, quando na discussão da lei Pelé, na, nos debates que a gente fazia na Câmara. né? Enfim, a gente teve uma participação muito... E essa, esse lado político me atraía muito. Por exemplo, eu fui no Vasco uma vez, o Eurico me convidou, porque eu brigava muito com o Eurico. O Eurico era da, da, do PDS, eu brigava muito com ele. E ele dizia, você tem que conhecer a história do Vasco. Eu fui lá para conhecer, eu fui só para conhecer. Aí ele é, tinha o álcool eu... do comício do Prestes, no campo do Vasco, ele tinha todas as, ele contou a história do Vasco, que era o único, o único time que tinha negro, ele é ele começou a contar essas histórias. Aí eu, eu fui percebendo, Carlos e Analu, esse lado social e político do esporte, em que Sim. muitas vezes a direita manipula, a direita aliena, a direita transforma esses jogadores em mercadoria, mas não percebe que há um lado que o povo se relaciona com o esporte Com o futebol particularmente De uma maneira muito libertária E aqueles momentos de libertação Que o povo tem É uma, um sofrimento com trabalho Com exploração, com jornada Naquela hora há uma sublimação E eu, e eu me, me sentia bem Aquela sublimação que eu vivia. Eu dizia Esse povo que trabalha o dia todo E vai se jogar à noite ou fim de semana Eles aproveitam aquele momento para sublimar e eu, eu sempre acho que o futebol tem que ser esse lado lúdico, esse lado prazeroso, para que a juventude, as pessoas, as mulheres, todas as, todas as camadas, todos os segmentos sociais possam viver bem. E aí eu fui encontrando no Corinthians, com o Sócrates, depois com o Vladimir, depois com o Casa Grande, né? eu fui me encontrando com essa turma, uma, uma, um contato muito político com esse pessoal E eu vivi muito a democracia corintiana também naquela época Aí eu já era deputado Eu já tinha sido eleito deputado federal no primeiro mandato Aí eu ia muito o jogo do Corinthians Na medida do possível eu ia a todos Agora, nem, às vezes, não dava por causa de agenda e tal Então a minha relação com o Corinthians É uma relação muito... É meia mística é minha mística. Inclusive, aqui na minha casa, eu tenho na parede coisas que eu fui ganhando ao longo da minha vida e grudei, preguei na parede. Eu tenho o símbolo do Corinthians, eu tenho as bandeiras do Corinthians, eu, eu prego, eu, eu colo uhum. argamassa as, as, a, os botos, as estrelas. E é, isso me empolga muito, É a maneira como o Corinthians me produziu essa energia. É claro que eu estou falando de uma circunstância, porque eu eu conheci São Paulo que eu não tinha nome. Eu vivi um ano Sim. e meio aqui fazendo hora em cinema, praça, trem, praça pública, para fazer hora, cinema para fazer hora. Depois eu fui virar uma espécie de paulista, por quê? O meu primeiro emprego foi aqui em São Paulo. É, o, meu, o meu primeiro voto foi em São Paulo, em 82, que eu não votava antes, porque tinha os direitos políticos cassados. E o meu primeiro mandato foi em São Paulo. Então, eu, eu me lembrava muito aquele, aquele nordestino que saiu do Encantado e que Xeramobim, que Xerambubim, a terra do Antônio Conselheiro, que tinha em São Paulo uma meca. Essa meca, para mim, foi política. E eu me encontrei com essa meca e o Corinthians foi um tempero fundamental para me encontrar com essa beca. Tanto que, quando eu fazia campanha, eu ia para os bairros de São Paulo, sempre eu encontrava corintiano. Né? E, para mim, era uma alegria ver um corintiano. Né? Quer dizer, porque era um estado de espírito. É uma coisa que te alegra, é uma coisa de... Que dá, que dá paixão, é uma coisa que você sublima. Então, essa história me marcou muito e eu tive. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de fazer esse depoimento, porque eu nunca, tinha, eu nunca tive a oportunidade de sistematicamente colocar ele, como eu estou colocando aqui para vocês. E para mim é importante que os corintianos saibam disso. Eu sempre fui muito bem recebido pelos corintianos ah, Alguns diretores do Corinthians, alguns jogadores, sempre me receberam muito bem e eu tenho, inclusive, uma gratidão com a turma do Corinthians. Né? Que legal, ah, só... Luiz, você Meu... ter essa oportunidade de falar. Aproveitar, só que nós estamos falando de Corinthians, para entrar nos temas mais políticos, tem uma, uma, uma, uma pergunta aqui, que eu sei que é do professor, do, pro... do nosso amigo mentor, nosso, nosso querido Geraldo, que ele fala o seguinte... É, tem uma proposta de aumentar a Arena do Corinthians, né? Tem uma proposta já há algum tempo de fazer mais 20 mil lugares na Arena do Corinthians. O Corinthians hoje é caro. O ingresso é. Não só no Corinthians, em todas as arenas que foram construídas de, de, para a Copa, os ingressos são caros. Então, para você ter uma ideia, no último jogo do Corinthians aí, a média era R$ reais o ingresso médio. Então tem uma, tem uma, tem uma proposta de fazer mais 20 mil, 20 mil lugares, 10 mil atrás de cada gol, para vender para preços realmente populares. Queria que o você, que, você, que você acha disso. Olha, um time como o Corinthians, que é um time popular, verdadeiramente popular, é só ver quando tem clássico, quando tem grandes jogos, ou mesmo quando o Corinthians corre risco de rebaixar. Eu sofri muito com aquele rebaixamento. Olha, rapaz, eu estava eu em Brasília com um grande amigo meu, Sigmaringa Seixas, na casa dele, quando eu assisti o Corinthians campeão da Libertadores. O Corinthians campeão da Libertadores, eu não dormia à noite. É claro, eu não podia beber, porque eu tinha problema de, de pressão alta e tal, e fiquei lá. E eu me lembro de um outro, um outro trauma muito violento que eu tive, foi quando o Corinthians perdeu aquela Libertadores, o Palmeiras, e eu estava assistindo com o Serra. E, e, e aí o Serra veio tirar sarro de mim. Eu vivi esses momentos todos do Corinthians, né? Então, eu diria para você que esse lado, um, um time popular como o Corinthians, tem que facilitar o acesso do povo ao Corinthians. Então, eu defendo que se faça isso, porque tudo que for para garantir o acesso, popularizar o acesso, você tem que estimular, porque isso faz parte desse, desse papel político do esporte com o povo brasileiro. O povo brasileiro é massacrado, de vários tipos de salário, de desemprego, de violência, de discriminação, o Cori... um time popular, e eu falo isso para outros times também, não vou citar aqui porque eu estou priorizando o Corinthians, você tem que facilitar o acesso, até porque eu acho que nós temos que combater a violência no, esporte, no futebol, não pelo lado do policialismo, mas pelo lado da formação, pelo lado da cultura, pelo lado do entendimento, pelo lado da educação política. E o acesso facilitará isso. O Sim. acesso facilitará, porque você não pode ter uma situação de repressão, de contenção, de coação. E eu acho que seria, isso faria bem o Corinthians e a torcida do Corinthians e o povo de São Paulo. É, porque hoje em dia, com essas arenas né, modernas, tudo, a gente vê que cada, cada vez mais o povo está fora dessas arenas, né? E a gente até fala né, do futebol moderno, do fiel torcedor e tudo mais. Então, realmente, a, aquele futebol que a gente via de domingo, tiozinho com chinelo de dedo, acordando claro. de manhã falando eu vou ver o meu, meu Coringão hoje. que é. pegava a fila e assistir o jogo. Hoje em dia você não tem mais isso. Lógico. Né? Olha, eu assisti uma... Quando eu vivia clandestina aqui em São Paulo, eu fui no Rio de Janeiro. E a gente fazia as reuniões da diretoria da UNE, no Rio de Janeiro, e teve um Flaflu. E a esquerda disse que ia para o E nós fomos, e levantamos uma faixa baixa ditadura em pleno 70. Agora, no Maracanã, era impossível pegar o pessoal. Era impossível prender. Não tinha como prender. E aí foi, se levantou a faixa baixa ditadura num domingo à tarde, no Flaflu do Rio de Janeiro. Eu, eu ia, que... quando eu viajava para Porto Alegre, eu assistia o Grenal. É claro, eu, eu era simpático com a fitinha vermelha do Internacional, né? E essas coisas a gente vai, vai, vai marcando, né? Eu até esqueci os times que eu torcia no Ceará. Eu esqueci. Eu acabei... A, o, o futebol acabou me trazendo. E o centro dessa viagem para São Paulo foi o Corinthians, né? Porque ah. eu venho desse lado. Ser paulistano tem muito a ver com o Corinthians. Né? É, é, é o time sem discriminar os outros é o time que mais caracteriza São Paulo e a gente Entendi. sente essa identidade com o Corinthians. É, você falou bastante de depois eu leio aqui os recadinhos você falou né do aspecto cultural que é o futebol né do é... primeiro governo do Lula teve aquele Vale Cultura né que seria de repente até interessante Está retomando esse Vale Cultura e você acha que daria para, por exemplo, incluir no Vale Cultura o ingresso do futebol, por exemplo? Seria uma forma claro. da gente estar tá democratizando novamente esse acesso ao povo e claro. futebol? O Vale Cultura, ou, vale, ou qualquer outro tipo de destinação do Vale, o Vale para assistir filmes, assistir teatro. É, o, o, o esporte é um direito, o cidadão tem direito ao lazer, tem direito ao entretenimento Isso é um direito básico. E ir ao estádio ver jogo é um direito ao entretenimento ao lazer, é um direito lúdico. Portanto, eu defendo que se utilize sim, porque esse acesso você vai gerando oportunidade para o bem-estar espiritual da população. Isso faz parte, Ana Lu de um algo muito importante. A gente da esquerda não pode estar trabalhando só com a ideia, da, a, ideia, a ideia da barriga, da comida. Tem que ter barriga, comida, salário, mas tem que ter algo subjetivo, algo lúdico. Lazer, cultura. Algo cultural, né? o lazer, o entretenimento, o encontro. Nós temos que criar um clima é, multicultural, um clima de incentivo. Isso é muito importante, isso é muito bom. Porque o, a, as necessidades do povo são materiais e subjetivas, são também culturais, são também espirituais. Eu não sou de religião, mas também são religiosas, religiosas. E uhum. eu uhum. acho que essa coisa do Corinthians é, é, é, um, é, um, é um elemento forte dessa cultura de massa que a gente vê, assim. Você pode até estabelecer critérios. Quem é que tem acesso ao vale? Que as pessoas que até um determinado nível de salário, ou as pessoas que não têm salário, é mais ou menos você tem que tratar hoje os direitos mais universais. Por exemplo, o direito à mulher, à sua cidadania, o direito à comunidade LGBT que é mais, o direito a combater o racismo, o direito às populações originárias. Você tem que generalizar esse direito e colocar o esporte. O esporte, particularmente o futebol, não pode ser essas arenas mercadológica da grande burguesia que lucra com isso. Tem que ser algo do lado da, do acesso popular a um direito que está muito na, na formação do povo brasileiro. É, com certeza. Entendo. Geda, quer Oi? ler algum recadinho aí? Então, eu estava vendo aqui quem mandou os comentários, eu, gost, eu sempre gosto de fazer isso, né? Tem as pessoas que são fantásticas aqui. Rodolfo Quinem Dias e a Verônica Guedes. Pela um boa noite. E a Verônica Guedes fala que você é quase conterrâneo dela. Opa! Depois ela explica por quê. Ela fala: Viva os nossos quixás. Aí ela explica por que isso aqui embaixo. É... Quixadá. Ela deve ser de quixadá. Ela deve ser ela... de quixadá. Ela fala: Que lindeza te ouvir, conterrâneo genuíno. Só lembro do nosso poeta maior em fotografia 3x4. É, também mandou um recado, também mandou recado para você, a, a, o David, David Leite, que é da, do conselho gestor do, do CDC, é, também a Kalinka Lacorda A Kalinka Lacorda trabalha no Instituto Lula e mandou boa noite, que linda essa entrevista. Depois ela se emociona mais e coloca assim que orgulho torcer para o mesmo time de um companheiro tão valoroso, uma referência de luta. E que delícia ouvir as histórias do genuíno com o Corinthians. Kalinka Lecor. ela trabalha no Instituto Lula e também é do coletivo Democracia Corintiana. Uhum. É, Verônica Guedes, aí ela explica a história dela, fala, minha história talvez é parecida com a tua. Jovem que desceu do norte e do sul viveu na rua que ficou desnoteado, como é comum no seu tempo, que ficou desapontado. Lauriberto Cassal, lembro da fala da Miruna no livro, citando o inseparável radinho, quantos gostos mosqueteiros devem ter ouvido para aquele radinho que a Miruna cita no livro dela. Miruna, para quem não sabe, é a, filha, é a filha mais velha do Genuíno. E diz a lenda, queria que você confirmasse, minha amiga Márcia Barral falou, que ela se chama Miruna por causa da Avenida Miruna, é isso mesmo, Genuíno? É, Avenida Miruna, ali perto da Bandeirantes, eu passando, quando a minha companheira estava grávida, eu passando ali com ela de ônibus, a gente só dava de ônibus, aí eu vi o nome Miruna, e esse nome é um nome de origem indígena, a gente achou importante botar o nome de Miruna. Foi a minha primeira filha, ela é da minha companheira, Carrioco, que também é simpática ao Corinthians, e tem uma história muito forte, porque a Miruna, como primeira filha, ela nasceu numa situação muito que eu vivia numa situação muito delicada, a Rio, também, porque a gente estava se adaptando à nova vida em São Paulo. E foi na época das greves do ABC, na época do julgamento do Lula na auditoria. E quando o Lula foi julgado na auditoria militar, no mesmo lugar que eu fui julgado, que a Riogo foi julgado, aquela cena da auditoria militar com o Lula sendo julgado e a Brigadeiro Luiz Antônio cercada, aquilo ali mexeu muito com a gente. Exatamente quando estava nascendo, quando, no, no mesmo mês que nasceu a Miruna, que foi janeiro é, de 81. Então essas coisas vão marcando a gente, porque é uma história pontilhada, né? ela tem esses fatos e, e a, a, a Miruna sempre torceu muito pelo Corinthians, sempre, ela, ela é mais fanática do que agora, mas ela é corintiana. Uma vez, nesse jogo do, do Edilson e do Robinho, é, eu estava lá no jogo... E, e ela levava uma, uma toalhona enorme, né? E não podia entrar com aquela toalha enorme, que era a toalha corintiana. Aí nós arranjamos uma barraca. Aí o cara disse, se é da toalha do Corinthians a gente guarda. E ele guardou a toalha, nós fomos lá, voltamos, ele estava lá e tal. Que legal! <risos> Depois, é. quando a, a, a turma da Miruna se formou na faculdade de pedagogia, é, a festa foi no clube do Fazendinha, Festa Folhada, do Corinthians, no grupo do Fazendinha. Então, essa coisa cercava, sempre cercou muito a gente, né? É uma coisa que... Eu também passei por alguns momentos de... Por exemplo, de quando eu fui ah, assistir... A Célia Medina está falando aqui, ó. É, o não vai lembrar do rádio de pilha grande. Nós o presenteamos para ouvir rádio do mundo, é, rádios do mundo comunista. Seria claro, a, a gente Medina, era o, era o famoso Transglobe, Transglobe, era um rádio grande, Transglobe, que pegava todas as rádios do mundo inteiro. Rádio Moscou, Rádio Havana, Rádio Pequim, Albânia, é, Voz da América, ela, BBC de Londres, a gente era informado por esse rádio Transglobe para burlar censura aqui no Brasil. Eu vou dar uma lida na última aqui. Antonieta Alves coloca o seguinte, em 2002, no governo de transição, nossa sugestão de nome para ministro do esporte era Sócrates. Me emociono sempre que me lembro dele. E quero também mandar um abraço para minha companheira e amiga do CDC, Célia Medina, que está felicíssima com o retorno dos mais médicos agora no governo Lula. Mas vamos falar um pouco de política, né, Edu? Né, Genuíno? Falo o que vocês quiserem, se sintam à vontade. Então, eu, eu lembro que você era um dos poucos deputados do Partido... Uai, o que aconteceu aqui? Por que eu virei de lado aqui? Ah, você era um dos poucos deputados do Partido dos Trabalhadores que tinha uma preocupação em discutir segurança pública. Parecia que o PT, tem um, o PT, o Partido dos Trabalhadores, o Partido de Esquerda em geral, tem um pouco de receio em tocar nesse assunto. E nós achamos que é fundamental que isso seja feito, né? que isso seja, seja conversado, seja falado. Nós temos que discutir esse assunto, né? E aí tem uma pergunta aqui feita por nossos, nossos companheiros, né? E falou assim: nós administrações do PT, você acredita que houve uma desatenção com os militares que nos trouxe os movimentos que vimos nos últimos anos, de 2013 para cá principalmente? Você acha que houve uma desatenção do, dos governos é, do Partido dos Trabalhadores, o Genuíno? Olha, Carlos, em primeiro lugar, a segurança pública. Eu, eu tentei entender essa questão. Segurança pública, para mim, é força e não violência. É polícia preventiva. É polícia comunitária, é polícia de pronto emprego, é polícia de, de investigação, é uma polícia que combina força e jamais a violência. A segurança pública ela usa a força para conter, para impedir jamais a violência, que é sinônimo da morte. Violência é o um monopólio da violência que, segundo os teóricos do Estado, é usado pelas forças armadas. Eu acho que devia existir o Ministério da Segurança Pública. Eu acho que a, o, o sistema de segurança pública devia ser com o SUS. Polícia Municipal, Estadual e uma Guarda Nacional devia compor um sistema único de segurança pública. E esse sistema de segurança pública trabalhar com a unificação do banco de dados e das operações, respeitando as polícias, mas integrando na informação e nas operações. Eu acho que essa questão hoje exige medidas emergentes diante do fenômeno da milícia, da crise dos presídios, aí os episódios do Rio Grande do Norte, e da, da, do crime organizado. Portanto, eu acho que a segurança pública é uma questão muito importante para que a esquerda, ao governar o país, se dedique a essa questão. Primeiro, a segurança pública tem que ser desmilitarizada. Forças armadas não é para cuidar de segurança pública. Forças Armadas é para cuidar da defesa do país diante das ameaças externas e dos problemas que colocam em risco o país. Forças Armadas não é para ficar aplicando GLO em nome do combater o povo como inimigo. Ela tem que socorrer a população, como aconteceu agora na, no litoral norte, mas não é fazer o que fizeram na, na, na, nas comunidades do Rio de Janeiro, o que fizeram no, em Minustá no Haiti. E eu acho que uma das debilidades nossas, uma das falhas nossas quando governamos o país foi não ter enfrentado a tutela militar. A tutela militar é o poder que dá às Forças Armadas de estar acima de tudo e de todos. Eles se consideram dono do Estado e dono da pátria. Não são. As Forças Armadas têm que estar subordinadas ao poder civil, que é produto da soberania popular. E não pode ter autonomia dentro do Estado, seja previdência, seja orçamento, seja privilégio. E nós temos que construir uma, uma formação cidadã e democrática dentro das Forças Armadas. O que o inominável fez com as Forças Armadas brasileiras é um desastre. A discussão sobre defesa nacional diante das ameaças externas não tem sido, não tem sido a pauta da Força Armada. A Força Armada fica discutindo acampamento, urna e o golpismo e não cuida da verdadeira defesa nacional. O, país é, o Brasil é um país vulnerável, quando eu falo defesa nacional, eu estou falando em acesso à tecnologia, em acesso ao domínio dos fundos oceanos na costa brasileira, ao domínio do espaço aéreo, e não ficar considerando o povo brasileiro como inimigo. O povo brasileiro não é inimigo. O povo brasileiro, o povo brasileiro tem uma riqueza intrínseca à sua formação. Isso que a gente estava falando do futebol se, a, se expressa na cultura, se expressa em outras atividades, isso tem que ser profundamente respeitado. Então, essa visão autoritária, maniqueísta, preconceituosa, nós temos que derrotar. E eu acho que nós temos uma grande tarefa. A reconstrução do país passa por uma reconstrução cidadã e democrática sobre o papel das Forças Armadas. Eu apoio, inclusive, a medir a emenda do Zaratini, a proposta de emenda constitucional, que retira do artigo 142, que trata do papel das Forças Armadas, o que é Lei e ordem, porque Lei e ordem é tudo. Entendeu? Tem que tirar isso. Eu acho que o Brasil tem que combater esse vale tudo, essa violência, esse armamento geral. O país não, o povo brasileiro não quer isso. Eu acho que nós temos um compromisso de fazer mudanças substantivas da área da segurança pública e das forças armadas. Muito bem, é isso mesmo. Na Lu, quer... Eu... vai você. É, é genuíno. Você falando tudo isso, né? Eu lembrei aí nos últimos anos de desgoverno e essa ascensão, né? É, diria ascensão dos generais, dos militares e tudo mais. E a perseguição também ao partido dos trabalhadores que nós tivemos nos últimos anos, né? Você acha que a responsabilidade a gente é da mídia também? Ou é nossa, da esquerda? Ou é um conjunto de coisas? Aonde a gente errou, Genuíno? É um conjunto de coisas, Lu. Primeiro a criminalização da política e do PT abriu espaço para esse autoritarismo de volta da ditadura e de volta dos militares. Segundo, o sistema de justiça com o mensalão e com a Lava Jato, que criou a ideia do bem contra o mal, a guerra cultural, a guerra contra a corrupção, o espetáculo de criminalizar a pessoa independente de prova, a falta de devido processo legal, a falta de, é, é, de, de colocar provas em contraditório, tudo isso gerou. Mas gerou também o papel da mídia. Eu acho que a, o maniqueísmo da mídia, da Lu e Carlos, nasceu com aqueles programas fascistas de televisão. é sei que, ser, Aquela comédia, né? aquele programa. Fazia o espetáculo da política. Inclusive, fizeram espetáculo da promoção do inominável, que eu prefiro não citar o nome dele, porque eu fui deputado com ele, e em nome da civilidade, o da decoro, a gente não se falava, um não existia para o outro. Porque quando o cara defende a tortura, você rompe a civilização humana entre as pessoas. E eu acho que a mídia foi empolgando, empolgando, empolgando. Aí a ser... o ovo da serpente gerou o inominável. E esse inominável só foi eleito por causa da mídia, do sistema de justiça, da Lava Jato, e esse juizinho do Paraná que ajudou também, e das Forças Armadas. Lamentavelmente, as Forças Armadas montaram no cavalo do Inominável para voltar a controlar o poder, militarizaram o Estado, as empresas estatais, e começaram a preparar golpes com esses acampamentos, que é uma vergonha. Agora estão sendo processados, espero que a Justiça encontre aqueles que praticaram a tentou na golpista de 8 de janeiro. Agora, também, companheira, nós da esquerda tivemos falhas. Não pelo que realizamos, o que nós realizamos ameaçou a burguesia, porque nós botamos o povo no orçamento. O orçamento não é para colocar o povo. O orçamento é para colocar banco, colocar patrimônio, colocar privilégio. E nós resolvemos botar o povo no orçamento. Só que para botar o povo no orçamento, nós tínhamos que mobilizar o povo. Nós temos que mexer com corações e mentes. Nós temos que mexer na riqueza e não apenas na renda. E nós tínhamos que ter mexido nos no instrumentos de comunicação. E nós tivemos ilusões desse instrumento de comunicação. E nós saímos das ruas e, e, nos, a, e nos protegendo no palácio. Palácio tem que combinar rua e palácio, palácio e rua. Isso é muito atual para discutir agora os enfrentamentos que o governo Lula está fazendo. Portanto, eu acho que a gente tem que aprender com essas lições para reiniciar um processo de reconstrução do país que não vai se, se vamos dizer assim, que não vai ser resolvido em quatro anos, mas abre uma perspectiva para um, um país democrático, plural, socialmente justo, soberano, um país que reencontre no povo brasileiro a sua razão de ser. A nação não é patrimônio de militar. A nação é patrimônio do povo brasileiro. Por isso que diz o poder emana do povo diretamente ou indiretamente. E o povo é quem tem o poder. O poder não é da toga nem da farda, nem da, da televisão. O poder é do povo que vota, que participa, que faz greve, que luta. E nós temos que resgatar esse sentimento que é muito importante na discussão do momento que a gente está atravessando. Você vê o sistema financeiro resolve manter a taxa de juros elevada para garantir a segurança dos bancos. Claro. E a economia se ferra, o emprego se ferra, a carência se ferra. E você tem um banco central independente que é um bunker para garantir a oligarquia financeira. Não quer mexer no teto de gasto. É manter o superávit, não mexer no teto de gasto, é mais importante do que o povo. O povo pode morrer na rua, o povo pode morrer de fome, pode morrer de desemprego. Pode morrer de Covid, mas manter o teto de gasto. Então, é. esses eunucos do, do capitalismo imperialista, tem que nós temos que enfrentar. E essa luta nós só vamos enfrentar combinando rua e governo. Esse foi um dos erros nossos quando governamos o Brasil, Isso. de 2002 até 2016. Perfeito. Oh, só uma Agora, coisinha, hoje, oh, deixa eu só fazer a pergunta aqui, que tem um pouco a claro. ver, do claro. David Leite. Ele fala: o ovo da serpente se quebrou e gerou inonimável. Vai ser muito difícil retomarmos a total ordem democrática no país, destruindo a extrema-direita. Você acha que a gente vai conseguir essa ordem democrática só tentando destruir a extrema-direita? Ou a gente precisa trabalhar mais Olha, isso? Hein? São que várias coisas, Lu. Primeiro, tem que combater a extrema-direita, puni-la e julgá-la. Segundo, nós temos que também combater essa burguesia cheirosa, gourmet, que, que não quer mexer no sistema financeiro, que quer continuar lucrando. Nós temos que mexer com a restatização das empresas como a Eletrobras, recuperar o papel público da Petrobras. Por que, que a Petrobras tem que dar satisfação para quem compra ações dela? Tem que dar satisfação para o povo na hora de discutir o preço da gasolina, o preço do óleo, o preço do gás. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma reforma tributária para tirar a riqueza dos de cima para poder financiar a saúde, a educação, a assistência social, o país para se reindustrializar, que é a maneira é, é essencial para gerar emprego, você tem que investir. Esse investimento é fundamental na produção industrial. O banco investe o quê? Nada. É especulação. Você bota o teu dinheiro e fica lá e eles pagam a micharia Aí eles emprestam esse dinheiro e cobram esse juro, que é uma vergonha, é um escândalo, é uma espécie de pena de morte, como falou o Prêmio Nobel da Economia. Isso nós temos que mudar. Nós elegemos o Lula para mudar o Brasil, para reconstruir o Brasil. Vai ser uma luta dura. E é claro, essa luta tem que derrotar a extrema-direita, nas ruas e na justiça. Então, isso é. dá para linkar aí, viu, Ana Lu? Dá para linkar a pergunta que o, Geraldo, o professor Geraldo fez aí. Genuíno, como você avalia hoje a correlação de forças na sociedade brasileira? Ela, sendo contrária a nosso, o que é possível fazer para alterá-la dentro do período histórico do mandato do Lula? Olha, em primeiro lugar, nós tivemos uma vitória muito importante porque detivemos, derrotamos a barbárie. Imagine se esse cara tivesse ganhado a eleição. Meu Vocês Deus. estão vendo o quadro da destruição do país. Os Yanomamis, os povos de rua, feminicídio, o racismo, as armas, a violência, a intentona golpista de 8 de janeiro. Imagine se esse cara tivesse no poder. Portanto, foi uma grande vitória detê-lo. Mas nós temos que reconstruir. Para mudar a correlação de força, nós temos que lutar. Correlação de força é luta. A correlação de força não é Estado, você tem que lutar para mudar a correlação de força. Como é que você luta? Fazendo a disputa na comunicação, fazendo a disputa nas redes, fazendo a disputa nas ruas, fazendo a disputa nas entidades populares, nos movimentos populares, no sindicato, fazendo a disputa unindo os partidos de esquerda. O Lula dirige um governo de frente ampla. Essa frente é tão ampla que nós temos que unir o polo à esquerda, para apoiá-lo, para pressioná-lo. Quem é que está hoje brigando contra a, o autoritarismo do Banco Central com a taxa de juros? É a esquerda. A direita fica calada, eu bate palma. Portanto, nós temos que construir esse movimento. Eu acho que nós temos grandes possibilidades de avançar. Agora, é claro, é uma encruzilhada, tem várias minas no nosso caminho, tem várias... Vamos dizer, vários obstáculos que nós temos que vencer. Agora, o caminho é esse, companheira Ana Luiz Carlos. Ou nós lutamos organizadamente, ou então o mundo e o país vai para o beleléu. Olha a guerra na Ucrânia. Olha a transição ambiental com risco, com desastre. Olha a pandemia aqui no Brasil, com quase 700 mil mortes. Olha o que está acontecendo agora com o sistema financeiro mundial quebrando na Suíça e nos Estados Unidos. É o capitalismo que se baseia na exploração, na concentração do lucro. Não produz. É, é dinheiro gerando dinheiro. Não é dinheiro gerando mercadoria com produção. É dinheiro gerando dinheiro. Isso é especulação pura. São os, são os eunucos da exploração capitalista. E nós temos que enfrentar essa turma. Eu acho que o PT nasceu para representar os de baixo. O PT cresceu com esse compromisso de mudar essa situação. E eu acho que o Brasil que nós esperamos, que nós queremos, é um Brasil feminista, é um Brasil antirracista, é um Brasil cultural, da, da diversidade cultural, do meio ambiente, é um Brasil dos povos originários, é um Brasil dos direitos das mulheres, é um Brasil de direitos das comunidades LGBT que é mais, é um Brasil que o povo brasileiro seja protagonista do seu próprio destino. E a gente derrote essa visão preconceituosa e que olha o Brasil de cima para baixo, que olha o Brasil a partir das empresas, a partir dos bancos, a partir dos privilégios. Que é a velha visão que olhou o Brasil da Europa para cá. A velha visão que manteve a escravidão por três séculos e, ao assinar a Lei Áurea, você sabe que três anos antes de assinar a Lei Áurea tinha um jornal que dizia isso vai colocar o Brasil em perigo, isso vai fugir a mão de obra, vai quebrar o país. Porque sempre é assim. Quando você tenta mudar alguma coisa, vem a direita levando, falando do terror, do medo, daquilo que para eles é ameaça à sacrossanta propriedade, ao patrimônio e ao lucro. E nós temos ah, que enfrentar isso, nós não temos outro jeito. O jornal Globo mesmo, quando foi lançado a... o projeto do... O 13o salário falou: isso vai quebrar o Brasil. Claro, no do Jornal o Globo. E olha bem, Carlos, os três golpes na história do Brasil, o golpe que levou ao suicídio do Vargas, o golpe que derrubou o Jango, por causa das reformas de base, e o golpe contra a Dilma, esses três golpes que acompanham de fundo a questão social. Sim, tá. Não tem Sim. problema. O uh, Genuíno, tem aqui, deixa eu ver. Perdi? Cadê? Ah, achei. O Plínio Labriola, que é um grande corintiano e amigo nosso. Professor Plínio Labriola. É. Ele falou, Genuíno deu uma aula no cursinho sobre o Estado Novo, a partir do filme O Caso dos Irmãos Naves. Fiquei apaixonado por história. Você lembra disso? Me Sim. lembro que eu dava aula no cursinho Equipe. O cursinho a equipe ali da Martinha de Carvalho, perto da Brigadeira, era o único lugar que, deu a, que eu dei aula. E eu comecei a dar aula lá, depois de sete anos fora da cidade, os alunos achavam eu meio estranho. Eu não podia falar na sala de aula de onde eu tinha vindo, né? Uhum. Mas os professores sabiam, então eu dei aula lá. Me lembro muito da Laura Tete, me lembro do Leonel, me lembro do Josimar, me lembro de da Alsonia, pessoas muito solidárias, Pessoas que a, a equipe acolhia, filhos de perseguidos, filhos de desaparecidos, e pessoas que saíram da cadeia e não tinha emprego. Como é que eu ia viver aqui em São Paulo sem emprego? Eu tentei um emprego, viu, Carlos e Ana Lu? Eu tentei um emprego como vendedor de produto cosmético. Era um sofrimento vender produto cosmético. Eu Mas, sério? Da cadeia o que você vendia? 50... Você... Era uma bolsa e tinha shampoo? Não, Nossa, eu, eu, eu, eu, eu, fazia, eu trabalhava numa empresa que fiscalizava shampoo, é, fralda linex, é, vários produtos. É, aquele produto que usava o cabelo branco. A gente fazia Mas... a propaganda desses produtos. Eu não aguentava. Aí eu tinha que dar aula em cursinho de onde eu tinha vindo. <risos> Mas, olha, bem, a gente aprendeu uma coisa na vida. Eu fui, eu fui lavrador, fui garimpeiro, eu fui lutador na guerrilha, eu fiquei preso cinco anos, depois eu fiquei preso no Mensalão, que foi a segunda prisão, não sei qual foi a pior. Né? Eu costumo dizer que na ditadura a dor começa no corpo e chega no coração. Na, na democracia, a dor começa no coração e chega no corpo. Mas é a mesma dor, porque é a coação, é a humilhação, é a dominação. Então a gente, tem, a gente aprende a ter uma resistência muito grande. Eu aprendi isso com muitos companheiros que deram a vida. Pela luta, hum, mas... pela, pelas hum. causas. Porque a vida da gente só tem sentido se ela tiver a serviço de causas, de objetivos nobres, que é melhorar a vida do povo. Olha, na lua e causa. Eu, eu não me formei, eu não tenho patrimônio, eu moro na mesma casa desde 84 comprada pelo BNH, me acusaram de um monte de coisa que sem prova... E eu estou feliz porque eu continuo com as minhas ideias e convencendo as pessoas que o caminho é a luta. Não tem outro jeito. As ideias ninguém tira da gente, né, Genuíno? Ninguém tira. Elas são eternas. E elas Sim. funcionam como aquela música, Ana Lu. O sonhar, o sonho impossível. Certo. Beleza. É isso que a gente vive, né? A gente vive por causa disso, né? O dia que a gente parar de sonhar o sonho impossível, a gente morre. A vida perde o sentido, você cai no pessimismo, Sim. no niilismo, no individualismo, né? Tem. Então, não tem sentido. Essa visão coletiva é fundamental. O nosso projeto é coletivo. É. Olha, tem aqui uma, uma historinha que eu achei engraçado, assim, vai quebrar um pouquinho, mas achei bem legal da Kalinka, ela falando que a Kalinka é do PT. ela falou... É, o PT, obviamente, por ser partido de esquerda, tem muitos corintianos, mas também tem, tem grandes quadros de outros partidos, como o palmeirense Gilberto Carvalho, o Luiz Dute que torce para o América de Minas, o santista Devani Ribeiro. Aí ela pergunta, quando vocês se reúnem, Aflora a rivalidade, a troca de brincadeira entre torcedores e o presidente Lula é o que lidera toda essa bagunça aí? Como claro, é que esse... é? Aí me... meninos, menino, vocês falam do semi mundial pro... Pro... Pro... Vocês o vocês falam do, do semi mundial? mundial? Eu falo que o é um mundial não? Olha, a gente tem um primeiro que a gente tem um respeito aos times de adversário e aos torcedores. Segundo o corintiano é alegre. O corintiano abraça todos. O corintiano ele tem uma universalidade porque, mesmo a, o, o corintiano mais juramentado, e né? eu sou um corintiano juramentado, eu acho que a gente tem esse lado. E eu acho que a, a diversidade de torcida dentro do PT é uma prova da riqueza, da diversidade, da pluralidade do PT. O PT tem pluralidade ideológica, cultural, esportiva, e até em relação às internacionais. Tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. O PT é uma mistura de algo muito positivo, que é o povo. O povo ensina o PT e o PT ensina o povo. Muito legal. Olha, Antônia, tal... Oi, posso falar aqui? Vai você, Malu. Antonieta Alves, ó, a primeira vez que eu ouvi falar em você foi quando você esteve preso aqui em Brasília, não lembro, o ano 73 ou 74. Voltei a ter contato com você através do livro A Guerrilha do Araguaia. Seu depoimento vai da página 2745. Nesse seu depoimento tem muito do que precisamos fazer hoje para dar suporte ao governo Lula. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse seu depoimento. Isso é verdade, Antonieta. Esse depoimento é, uma, é um resgate e, ao mesmo tempo, uma análise. Eu costumo dizer, Antonieta, que eu aprendi com duas experiências divergentes a mesma lição. O heroísmo dos que tombaram na Araguaia e a experiência que eu tive no parlamento. Essas duas experiências, elas mostram um caminho. Qual é o caminho? É a gente se enraizar no povo. É a gente organizar o povo. É a gente conscientizar, é a gente defender os direitos do povo, é defender uma pauta popular. E é isso a lição que a gente tira dessas trajetórias. Nós não vamos mudar o Brasil, nós não vamos fazer omelete sem quebrar ovos. O desastre que o país está vivendo é tamanho, que não adianta fazer é, curativo com bander para drapo. Nós temos que fazer algumas cirurgias, porque a riqueza é altamente concentrada, a terra é altamente concentrada, o patrimônio é altamente concentrado, e você tem uma elite que nunca foi obrigada a ceder, ela nunca, foi, ela nunca cedeu, é uma elite racista, gulosa, inescrupulosa, violenta, É tanto que eles apoiaram o Bolsonaro porque era bom para derrotar o PT, depois quebraram a cara com inominável, mas eles fizeram isso com cola para derrotar o Lula no segundo turno em 89. Portanto, Antonieta, é o caminho é a gente lutar e jamais se afastar da construção de uma alternativa popular com o povo. Exatamente. Perfeito. Posso, Ana Lu? Vai, Ojeda, vai daí. Estou ainda tentando agradar nossos companheiros que foram gerar as perguntas. É, e voltando a falar de segurança pública um pouco, recentemente o governo Lula retirou a BIM do controle dos militares no GSI para o controle da Casa Civil, correto? Correto. Qual seria, papel, qual seria o papel estratégico da inteligência no Brasil no sentido de desmantelar as organizações de extrema direita aqui? Estamos preparados para enfrentar essa missão? Nos modos, por exemplo, que o FBI fez com a CUP os dos Estados Unidos? Olha, Olha a inteligência ela se divide em três áreas. Você tem a inteligência judicial para efeito de inquérito e processos. Você tem a inteligência militar de acordo com o papel das forças armadas, que não pode ser ordem interna. E você tem a inteligência de Estado, aquela que diz respeito às informações para as boas decisões do presidente. O Lula agiu correto em tirar a BIM da militarização. A ABINHA é uma agência de inteligência do Estado. Nem é militar e nem é judicial. Ela tem que preparar informações inteligentes que sejam base das decisões inteligentes do governo, seja no plano nacional, seja no plano internacional. Eu acho que nós vamos ter que valorizar a carreira de inteligência. Nós temos que valorizar, inclusive da segurança pública, a inteligência jurídica, a inteligência judicial. E nas Forças Armadas, tirar da inteligência das Forças Armadas, os famosos arapongas, aquela visão de guerra interna, para que eles se voltem para as ameaças externas, as ameaças ao país, as ameaças ao povo. E a gente busca a integração sul-americana. Portanto, eu acho que nós temos que fazer mudanças, como o Lula fez agora com a Abin, no sentido de desmilitarizar. Olha bem. Eu estou trabalhando, repito, com três áreas de inteligência, a judicial, a militar e aquela de Estado. A BIM é, é uma agência de Estado que uhum. assessora o presidente da República às boas decisões. Por exemplo, essa viagem do Lula à China, ele tem que ter um relato de como é que está a situação mundial, de como é que está a situação na China. Inteligência não é arapongagem, não é ferir direitos individuais, nem fazer ameaças de golpe, como aconteceu no dia 8 de janeiro. Essa direita que usa a inteligência para perseguir, para ameaçar, que se junta com o clube de tiro, com o miliciano, ela tem que ser derrotada politicamente. E, para isso, nós temos que ter conhecimento, para saber como derrotar, como enfrentar o discurso protofascista. Então, você disse, você falou em, em, em comunidade sul-americana, né? O Brasil pertence ao BRICS, né? Existe uma, uma, uma posição no próprio BRICS de criar o BRICS Plus, que eles chamam, né? incluindo a Argentina, Irã e outros países que. Índia, que se que A Índia já é, que se interessa para participar. Você acha que será possível ainda pensar que as nossas Forças Armadas, realizando, por exemplo, algum tipo de colaboração técnico-militar técnico com os países do BRICS, ou seja, China, Rússia, Índia, África do Sul e. Imaginando a Argentina, o Irã... Olha, Carlos, em primeiro lugar, as Forças Armadas têm que cuidar do nosso entorno estratégico, que é exatamente a integração sul-americana, porque nós temos conflito bélico, a importância da América do Sul como área de proteína animal e vegetal, minério, supressal e água doce, área agriculturável. A partir da integração sul-americana, nós podemos estabelecer relações dentro de uma política soberana, ativa e altiva, com o mundo. E essa relação envolve os BRICS. Eu acho que o Brasil está dando um passo importante ao indicar a Dilma para o banco dos BRICS, e nós devemos estreitar as relações. Por exemplo, eu acho que uma das experiências que eu tive contato quando estava no Ministério da Defesa foi com a experiência de defesa da Índia, porque a Índia tem características muito parecidas com o nosso país enquanto área continental, país continental e também uma intensa população. Eu acho que é possível a gente fazer essas parcerias. O Brasil antes tinha uma parceria para produzir um satélite com a África do Sul. Isso aí foi tudo sendo desmontado com o golpe de 2016. E a experiência de parcerias, nós temos que defender nossos interesses. Nós não vamos defender o interesse dos outros. Os nossos interesses são convergente, complementado na América Latina e América do Sul. Nós temos que estabelecer relações de autonomia com os Estados Unidos e com a União Europeia. E, a partir daí, nós podemos criar um eixo com os BRICS, principalmente para se contrapor essa ordem mundial financeira dirigida pelos Estados Unidos e OTAN, que está fazendo esse desastre que é a guerra na Ucrânia. É. O... Olha, tem uma pergunta aqui do Walter Falceta, e falou perdemos alguns dos nossos melhores quadros, das nossas melhores companheiras e companheiros, como a Sueli Caniame, no Araguaia. Caiama. Sueli Cai... Canaiama. É verdade, eu, eu, eu, ela era do meu destacamento, eu convivi com a Sueli antes de ir para o Araguaia, e no Araguaia foi uma companheira, uma combatente, segundo relatos, ela foi assassinada com mais de 100 tiros. Nossa. E aí ele pergunta, hoje, em perspectiva, você acha que a luta armada foi uma boa ideia? E olha, a luta armada... Assim? Claro, olha, a luta armada foi uma resposta ao terrorismo de Estado. Aquela geração só tinha três alternativas. Ou ia para o exílio, ou ia para a luta armada, ou ficava em casa e ia ser preso. Eu acho que ela foi uma luta legítima, heróica, e nas condições históricas justificava. Agora, como alternativa para você conscientizar o povo, para você alcançar o poder, é, a gente tem que... Apesar de ter sido legítima, era uma luta que hoje dificilmente a gente seria vitorioso. Por isso que eu falei aqui da experiência heróica que a gente resgata, mas ao mesmo tempo tem que ver qual é o sentido tático estratégico, tá certo? no sentido de que não é o caminho para a gente fazer as mudanças políticas para melhorar a vida do povo. Agora, essa experiência se deu no contexto histórico daquela época. Assim como só eleição não resolve. Nós temos que combinar a eleição com mobilização, eleição com enfrentamento político, eleição com a organização popular, eleição com criar alternativa popular de poder. Porque se depender só dos palácios eles arranjam alguma coisa para que nada mude. Portanto, nós temos que estar atentos a essas experiências que o povo brasileiro construiu, algumas com muito heroísmo, como aconteceu no Araguaia, e outras que também servem de lição para essa caminhada. É, eu, eu creio que hoje, do alto dos, da minha idade, de, é fácil falar, né? mas naquela época, quem, quem viveu aquela época, logo depois do ato número o ato 5 em 68, não havia alternativa de fato de luta, tava tudo o Brasil fechou-se para as possibilidades. Então, falar hoje que foi um erro a luta armada é muito fácil, o contexto era completamente diferente, correlação de forças era outra. Mas eu não poderia deixar de perguntar, de, de conversar com você, é, dizer da minha satisfação enorme estar falando com você, sem perguntar da guerrilha da Araguaia, porque até hoje... Essa história não é contada com a clareza que deveria ser contada, porque não se fala da guerrilha da Araguaia. Essa história, Carlos, ela é invisível. Em primeiro lugar, ela só passou a ser divulgada após a guerrilha ter sido derrotada. E os vários livros, as várias publicações, que eu, re... eu me refiro aqui à revista a Guerrilha do Araguaia da Alfa Ômega, produzida por Palmério Dória e Sérgio Buarque Guzmão, depois as matérias do Jornal da Tarde que produziu uma série de 10 matérias, que produziu o livro Guerra de Guerrilha no Brasil. Depois, as, as várias matérias que foram sendo divulgadas, o próprio processo de identificação, você vê, dos guerrilheiros, em torno de 50 guerrilheiros, nem seus corpos foram entregues aos familiares. Portanto, o Araguai é a maior prova da invisibilidade em relação à experiência histórica, que ela continua no tabu do silêncio. Isso marca muito. É tanto que a minha primeira tarefa, quando eu saí da cadeia, foi divulgar o que tinha acontecido no Araguaia. Inclusive, a minha carta de defesa na Auditoria Militar é exatamente relatando o que eu vivi, o que eu vi e o que eu conheci na região do sul do Pará. A região que começou com a Transamazônica, com o Garimpo, Serra Pelada, Carajás, todos esses mega projetos que vão dominar aquela região. Portanto, eu acho que quando a gente resgata a história, você sabe, Carlos, a memória ela é transformadora porque ela ensina o presente e o futuro. Há uma semana eu estava participando de um ato lembrando do cinquentenário da morte do Alexandre Vanucchi, quando eu estava preso aqui no, em São Paulo, no fundão do DOPS. E eu acho que quando a gente relembra isso, não é porque a gente goste seja mórbido, mórbido é porque a gente resgata a memória como instrumento para transformar o presente e o futuro. E nós não podemos e, e cair no esquecimento. O Brasil paga um preço muito alto pelo esquecimento. Veja o que aconteceu com a escravidão. Veja o que aconteceu com a luta das mulheres. Veja o que aconteceu com as lutas indígenas. Esse esquecimento vai, a, vai a, vamos dizer assim, absolvendo né, a, a dominação mais truculenta da burguesia brasileira. Sim. Genuíno, Ana Lu, quer falar? O que eu quero deixar eu fico Não falando. Não quero... sei se você assistiu o filme Argentina 85. Assisti. Vale Fiquei a pena. muito impressionado e emocionado. Aliás, é, é um, um filme bom. que a gente recomenda para olhar a experiência do Brasil aos olhos da experiência da Argentina. Então, porque além do trabalho maravilhoso do Ricardo Dalim, né, o maior ator que a Argentina já produziu, acho que o maior ator da América. Né? Da China toda, do mundo todo. E olha, liga com o futebol. Você sabe que o Messi fez campanha para dar o prêmio Novo, o prêmio sim, sim. do. do... Hollywood, dá né? O prêmio, é, dá o prêmio. Mas eu achei que dificilmente daria um... Eu sei, não iam dar, mas foi boa a campanha. É, e o Messi é, fez é, essa é, campanha. Agora, o que, é interessante, o que é interessante, a gente deixou para lá, né? a gente esqueceu tudo, não, não aconteceu nada, tá? os torturados como você, como todos os nossos companheiros que perderam a vida nas masmorras. Eu tenho uma netinha, uma netinha, Catarina, a madrinha dela espiritual, é a Melinha Teles, que sofreu na mão desse carrasco que é o ídolo do, ídolo do inominável, do genocida, do, do ladrão de joias, do corrupto, é, conta coisas terríveis né, da, da, daquele tempo. E é, é, o filme, acho que mostra para nós que não podemos deixar o pessoal impune, gente. Olha que esses caras voltaram tudo, entendeu? Claro. Agora já estão falando de para para esses animais que foram lá invadir o Congresso Nacional. Não, gente! Isso é a posição pessoal minha, estou falando em meu nome. Anistia nunca, jamais! Esse cara tem que ser... Não queremos que eles que ser julgados, condenados e presos nessa ordem. Tem que ser julgados com todo o direito de defesa, não somos iguais a eles, condenados e presos, entendeu? Não podemos deixar, mais uma vez, passar um pano na história como, como fizemos no Brasil em 64 como fizemos no Brasil da década de 70, da ditadura militar o terrível que nós tivemos aqui. Eu também recomendo muito o filme. Então, você assistiu e recomenda, né Recomendo eu vou aproveitar e lembrar um filme que vai passar na ECA da USP no dia 30, às 18h30, na ECA, O Pastor e o Guerrilheiro, um pouco sobre a experiência do Araguaia. Né? Ah, e está passando um documentário na... Na Globo Play sobre os 21 anos do golpe, né? Sim. Não, é interessante, o eu... eu acho que todo esse momento que a gente está. O Brasil tem que... A gente tem que passar. O Brasil tem que passar por uma purgação passando o Brasil a limpo. E eu acho que essas coisas têm que ser conhecidas, divulgadas porque isso faz parte da nossa história, faz parte do nosso povo. E aí, é claro, esse filme, esse filme é uma obra-prima, né? O filme Argentina, 1985. Né? E veja o que aconteceu no Uruguai, o que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Argentina, diferentemente. Aqui no Brasil, você, tem, você tocou numa questão, Carlos, que é o seguinte, o passado que fica camuflado, ele fica recalcado, ele não passa. É tanto que os golpistas ficaram camuflados e voltaram a toda com o inominável. No golpe de 2016, contadinho. Tá o passado fica recalcado e não passa. E o Brasil tem uma história dramática em relação ao passado. Olha o racismo. A lei, agora não passou. Claro. Certo? Claro. Olha o patriarcalismo. A mulher só tem direito de voto em 34. Né? Uhum. Olha a violência das forças armadas ao longo de canudos contestados ao longo da história do Brasil, que greve na questão de polícia. E aí vai se acumulando uma cultura da retórica autoritária da guerra interna. E a gente sabe como é que isso nasceu na Escola Superior de Guerra na década de 40. Certo, perfeito, Genuíno. Fico muito feliz Olha, de ouvir isso de você, querido. Eu estou aqui... É, eu sou um entrevistador que se emociona, que eu estou absolutamente emocionado, primeiro pelo seu corintianismo, que você provou para nós que você é um, mais de corintiano, você é um corintianista que entende a alma do corintiano, entende o que é ser corintiano, entende o que significa isso e também com as suas posições. Depois de tanto... Gente, para quem não conhece a história dele, vai ver o que esse cara passou na mão dos outros caras. Ele era perseguido na rua pelo CQC, aquele bando de moleque idiota, imbecil, é, comandado por outro imbecil chamado Marcelo Taz. Desculpe quem gosta dele, tá? Eu considero ele um imbecil total. E o que esse homem passou também na época do Mensalão, que foi uma coisa semelhante que com o Lula, não havia prova de nada, mas um juiz resolveu usar uma teoria maluca, né, que até o alemão falou, não, isso não está certo, o alemão que quis, quis importar a teoria, a teoria da... Como é que chamava? Do domínio do fato. Do domínio, domínio do fato, para condenar uma pessoa como José Genuíno, que nós deveríamos, pelo contrário, estar sempre trazendo ele para esses debates, trazendo ele para o nosso convívio. eu Fico muito pra... eu fico muito emocionado e eu quero agradecer muito você ter aceitado esse nosso convite humilde de um grupo que está se formando, o, o nosso nossa comunidade de coletivos corintianos progressistas, né? não à toa ficou CCCP, né? não sei quem bolou isso, mas ficou muito engraçado, <risos> <risos> por é União das repúblicas socialistas soviéticas. Genuíno, de minha parte, muito obrigado mesmo. Quero agradecer demais, de todo o meu coração, a sua estar tá aqui até essa hora falando com a gente, é, agradecer muito a sua participação e já deixar o convite aberto. Quando você quiser falar qualquer coisa, nós estamos à sua disposição, ou aqui, ou no Movimento Toda Poderosa Corintiana, que é a Ana Lu é. É membro, ou no coletivo Democracia Corintiana, do qual eu faço parte, também nos corintianos de esquerda, em todas essas páginas que corintianos antifascistas, todas as páginas dos corintianos progressistas. Meu muito obrigado, meu respeito profundo. Olha, Carlos Analu, eu quero dizer que foi uma emoção falar sobre a minha relação com Corinthians. Foi a primeira vez que eu sistematizo um depoimento sobre essa questão, e mostrar que a discussão política sobre o Brasil que nós estamos vivendo e o Brasil que a gente quer negar, quer combater, faz parte dessa alma de lutadores. E eu acho que a política para mim é alegria, é prazer, é entusiasmo, é ideal. Política para mim não é dinheiro, não é privilégio, não é patrimônio. Eu moro na mesma casa desde 1984. Comprada pelo BNH, entendeu? Eu moro no mesmo lugar. É, não me formei, meu pai queria que eu me formasse, mas eu fui expulso da faculdade por causa da ditadura. E eu voltei a ser professor de cursinho. Me realizei muito como deputado federal e hoje eu sou militante de base. Eu tô, estou tô na política, eu sou filiado ao PT, eu sou um militante socialista, anticapitalista, sou petista e sou um defensor de maneira consequente, eu espero ser assim, de uma conscientização da base do PT. Eu aprendi a valorizar a base do PT, a militância do PT, e manter essa relação com o povo. Eu acho que o povo, para nós, é uma coisa primorosa e é um grande patrimônio que a gente tem que defender. E é corintiano, né? Então, para a gente é um orgulho, porque você é nosso companheiro, não só nas ruas, mas também na arquibancada, né, Genuíno? Claro, e eu gosto da arquibancada. É eu também. É, olha, eu queria dar um, mandar um abraço para todo mundo aqui, tem vários recados, o pessoal dando os parabéns, falando que foi lindo. Eu achei muito lindo porque eu não conhecia esse lado do Genuíno, né o lado torcedor, e é muito gostoso para a gente poder desconstruir você como político. né? É legal isso, a gente ver esse seu lado mesmo, torcedor corintiano, e a gente poder escutar essas histórias maravilhosas que você nos contou essa noite. Muito obrigada, Genuíno, obrigada mesmo. Queria agradecer a todos vocês que mandaram recados aqui, muitos recados, Antonieta, Ginaldo, o Zé Luiz, a Kalinka, o Walter a Célia, o Plínio, o Walter, Klenke, o Walter até falou o seguinte, pergunta para descontra, descontra, é, descontrair, você acha justo os companheiros do PT marcarem reuniões no dia e hora do jogo do Corinthians? <risos> o que é isso que está acontecendo no PT? Tipo, é final do Brasileirão, vocês estão lá marcando reunião, é isso? Tá ah, certo. <risos> isso é Não legal. Pode. Olha, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse programa. Vocês vão entrevistar várias personalidades, pessoas conhecidas, se faz bem. E eu acho que é um espaço de reunião, de democracia, muito interessante, ligando a política com esse tema tão popular que é o futebol. E eu me coloco à disposição. Vocês já têm meu e-mail, meu telefone, e é meu só cara. me convocar. Eu e Genuíno agora, nós somos amigos, já temos um celular, e-mail aqui parceirão já, hein, Genuíno? Valeu. Você tem que assistir Valeu, um hein? jogo com a gente, hein? Vamos marcar de você assistir um jogo com os coletivos. Todos Vamos, uma hora a gente marca, tá? Você é até quente, hein, Genuíno? É <risos> quente Valeu. Ó, lembrando a todos que a próxima entrevista nossa é no dia 10 de abril, é, às 20 horas com o Pedro Serrano. Gostaria de agradecer muito a noite de hoje, foi sensacional. É, todo mundo curtiu bastante. Muito obrigada por vocês ficarem a, até agora com a gente. Obrigada, Genuíno. Ojeda, meu companheiro aí de Corinthians e de Chapa também, né? Do conselho. E de conselho e de conselho. É, nós somos conselheiros do Corinthians na mesma chapa, Genuíno. Ótimo. A chapa, é, a chapa é 82, e nós somos candidatos à da reeleição. É, Valeu. Vamos, vamos nos reeleger, se Deus quiser. Gente, muito obrigada, uma boa noite a todos. Eu quero ouvir de você, Genuíno, um vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!